Opa, e aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar um unboxing de uma compra que eu fiz na usina Info uh, Eu acho a usina Info um dos melhores sites para se comprar coisas de mecatrônica, robótica, eletrônicas e afins Uh, recomendo muito mesmo Não, esse vídeo não é patrocinado pela Usina Info uh, bem, bem que eu queria que fosse Mas ele não é A Usina Info pra mim é uma loja muito boa é, Confiável demais e chega muito rápido os produtos Então, bora pro vídeo É uma caixa normalzinha aqui, certo? Uh, deixa eu até, colocar aqui em faca, né? Para abrir Vamos lá Bom, de cara a gente já vê um monte de papel aqui. Né? Que era tudo isso daqui. Nossa! Isso aqui é o papel de compra. Certo? Uh, aqui a gente tem... um... Arduino Internet. Que eu quero fazer uns projetinhos bem bacana com esse... Arduino Internet, que eu acho muito legal Temos aqui um shield para utilizar com o servomotor São vários servomotores, porque eu comprei um braço mecânico Aqui a gente tem um jumper macho-fêmea Aqui a gente tem também um jumper macho-macho e aqui é o braço robótico com arduino que é uma coisa que eu queria fazer muito tempo atrás já, que eu acho isso daqui muito legal. Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre uma mão biônica né, dois vídeos que uma outra foi a live stream. E eu acho muito legal esse braço robótico com Arduino. Ah, isso daqui, o braço robótico, eu vou usar com o shield, né? E com Arduino. Então, isso daqui são os produtos que eu comprei. Deixa eu ver aqui, acho que não vale colocar todos aqui. Esses aqui são os produtos que eu comprei. Recomendo demais vocês comprarem lá na usina info. Uh, e vai ter mais projetos vindo aí no canal. Então eu espero que vocês tenham gostado desse micro vídeo aí que já foi bem rapidinho. E deixa o like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!